Bom dia, amado Ser de Luz! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda para mais um dia do Conectando com a Mãe Maria. Hoje é o nosso 13 terceiro dia do ciclo de meditações de 21 dias. Respire. E leve a atenção para o seu corpo e perceba as suas pernas e seus pés. Visualize os seus pés tocando a terra. Perceba a conexão com a mãe Gaia. Juntamente com o coração da mãe Gaia, Bate o coração da Mãe Maria. Agora, perceba que Mãe Gaia te envia uma energia amorosa a partir do coração dela, que se encontra no centro da terra. E sobe até você através dos seus pés e chega até seu coração. Agora perceba que Mãe Maria se encontra à sua frente e te envia todo o seu amor e carinho. Sintonize o seu coração aos corações da Mãe Gaia e da Mãe Maria. E sinta essa explosão de amor envolvendo e inundando completamente o seu ser. Perceba a sua frequência se ampliando. Perceba quão potente é. Sinta a harmonia, a paz, a alegria, a felicidade e o amor tomando conta de cada célula de seu corpo. Amplie essa frequência e essas sensações para todos os seus corpos. Veja-se ancorado na Mãe Gaia e sendo abraçada por Mãe Maria. Seja grato ou grata por todo esse amparo, apoio, conforto e segurança. Leve todas essas sensações para o resto do seu dia e viva com confiança. Namastê.